Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo de recebidos de uma loja inclusive quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu já usei o vestido aí no ano novo e todo mundo tava me perguntando de onde era aquele vestido branco e eu vim aqui então mostrar dois recebidos que chegou lá da Rosegal pra mim não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou deixar o link do vestido, tá? Pra quem quiser estar adquirindo, da loja e da bolsa que eu recebi. E eu vou mostrar aqui os produtinhos pra vocês, um por um. Meninas, é uma loja da China, tá? Só que assim, sério, vocês vão ver a qualidade do vestido e da bolsa que chegou e o preço deles é muito bom, chega super rápido, eu tinha comprado, eu só tava esperando chegar a bolsa, eu comprei é, um vestido, comprei não, eles me enviaram pra me mostrar aqui pra vocês, tá? Eu escolhi então um vestido e uma bolsa, e o vestido eu queria mesmo pra usar no final do ano. Eu vou deixar lá no blog a fotinho dele no corpo e a fotinho que eu postei lá no Instagram. Meninas, é muito barato, eu não lembro, não me recordo certinho o preço que eu paguei nos produtos, mas assim, acho que deu 30 dólares as duas peças, é, então vale super a pena, olha essa renda, é um gripir Tá? É, nossa, eu me surpreendeu mesmo a qualidade do vestido da hora que chegou. É um gripir olha, ele é todo trabalhado, ele é super... O vestido, ele não fica transparente, olha, ele é branco, só que ele tem esse forro. Ah, olhando aqui, ah, o forro, ele fica de outra cor, tá vendo? Ele fica rosa. Mas quando você não coloca quando você coloca o vestido, ele fica do tom da sua pele, fica cor de pele. Eu vou deixar a fotinha aqui no corpo pra vocês conseguirem visualizar bem como que ficou. Ignorem o barulho, porque... Ai, meu Deus, esses vizinhos, né? E aí, olha, ele é assim, ele é ombro a ombro, tá? Ele tem esse elástico. Nas costas dele, olha, ele tem esse zíper, que nem precisava, porque ele estica bem, tá? Então, nem precisava. E ele fica num comprimento ótimo. Eu não uso roupa curta. Aqui, olha, ele é todo trabalhado a barra dele também, e no corpo vocês conseguem ver bem como que ele fica, e ele não é curto e nem transparente, eu usei ele no ano novo, eu coloquei com um cintinho vermelho e uma sandália verme vermelha, e eu postei a foto no Instagram, e muita gente me perguntou de onde que era esse vestido, então tá aí, olha, ele é lá da Rosegal, e assim, pode comprar, meninas, olha, inclusive eu já fiz outras compras, tenho mais duas compras, se eu não me engano, com eles pra chegar, eu adorei a qualidade e o preço deles, nossa, é super bacana, porque assim, quem compra tecido aí sabe que gripir é caro, né? Então, essas duas peças por 30 dólares é muito barato e assim, eu gostei muito, achei que valeu super a pena. Um vestido desse aqui você não vai pagar menos de 100 reais, então valeu super a pena. Esse foi um dos recebidos, que foi esse vestido lindo aqui que eu já usei. E vem super bem embaladinho, não paguei imposto de nada, viu menina? Chegou tudo aqui na minha casa. Eles mandam de um jeito que você não paga imposto. E eles mandam separado também, isso ajuda na hora, né, de você não pagar o um imposto. Porque quando vem muita coisa, geralmente o correio taxa. Então, eles mandam tudo separadinho assim, você não paga imposto. E olha essa mochilinha, Ele tá usando bastante esse modelo de mochilinha, né? Olha... E eu escolhi, eu tava esperando só ela chegar pra mim vir gravar aqui o vídeo pra vocês de recebido, que foram esses dois produtos. Eu vou encher ela pra tirar uma foto pra vocês conseguirem visualizar bem. Olha o material dela. Meninas, é sério, melhorou demais a qualidade dessas lojas da China. Ela é bordada mesmo aqui, olha, toda bordada aqui. Ela é linda e ela tem um monte de aberturas, olha, ela tem aqui, o zíper é super bom, fica, não enrosca, tem umas bolsas que eu re já recebi da China, que você enrosca o zíper na hora de abrir, horrível. Tem essa outra abertura, tem aqui outra abertura, tá vendo? Ela tem um bolsinho aqui por dentro, super bem acabadinha. E aqui atrás, olha, ela tem outra aberturinha, outro bolsinho, ó, ela é grande, olha isso, ó. Ah, o vestido, eu peguei ele num tamanho M, tá? Só que assim, pra mim o P dava tranquilo. Só que eu acabei pegando M porque eu fiquei com medo de não servir. Mas dava tranquilo o P pra mim e eu uso 40 a 42 Mas lá no site deles tem todas as medidas pra quem ficar na dúvida. As bolsas também tem todas as medidas lá. Pra você, pra você, se você quer saber o tamanho, eles colocam a altura, eles colocam a profundidade, eles colocam todas as medidas. E olha que fofinha. Eu amei, ela é preta bordada com laranja e vermelho, tá? E ela essas mochilinhas que tá usando agora, né? Eu não tinha nenhuma e eu adorei. Achei ela muito linda. Olha a qualidade disso, meninas. Então, meninas, foram esses dois produtos que eu recebi da loja Rosegal. Como eu disse, tem mais produtinhos pra chegar... Eu vou deixar o link desses produtinhos aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo. E lá no blog tem fotinho do vestido no corpo e da bolsa nas costas para vocês terem uma noção de tamanho como ela fica, tá? E vai ter também os links lá no blog para quem quiser adquirir, é só clicar que direciona você direto aí pro site deles. E tem muita coisa barata no site deles, eles trabalham com coisas de maquiagem, cabelo, nossa meninas, tem de tudo, então é uma loja que eu acho que vale a pena você comprar, pra quem gosta de comprar aí da China, é de confiança, os produtos são de qualidade, chegou na minha casa sem eu pagar imposto, então quando a dica é válida, eu venho trazer aqui pra vocês, tá? Eu sei que tem bastante leitora minha que compra nessas lojas da China. Vive me pedindo indicação e tal, e por isso que eu trago aqui pra vocês. E eu vim trazer também, porque é, muita gente quis saber de onde que era o vestido que eu tava usando, né? Então tá aqui o vestido, é lá da Rosegal tá, é super, gente, eu amei esse vestido, ele é lindo, e lembrando, além de outros tamanhos, tem outras cores, eles também trabalham com plus size, tá, ele ficou até larguinho, assim, no meu tamanho M, com certeza o pedaria ia ficar bem mais certinho no corpo, mas, né, eu por via das dúvidas, acabei pegando o M, apesar de ter todos os tamanhos lá, eu peguei o M, mas eu também gostei do resultado, que ele ficou mais soltinho, mais confortável. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa diquinha aqui que eu trouxe pra vocês e eu espero vocês em um próximo vídeo.